Bom pessoal do nosso canal, canal do Cícero Ferreira, nós estamos hoje aqui no sítio do senhor Sebastião, esse senhor que eu estou aqui registrando, senhor Sebastião, boa tarde, boa tarde. senhor Sebastião já veio até a TV aqui gente, para fazer uma reportagem com ele, porque ele foi muito abençoado, ele tem uma vaca, qual é o nome dela o senhor Sebastião? Chica. Chica, olha o nome dela, é um nome simples gente, uhum. é a Chica, conta para nós um pouquinho a respeito da Chica senhor Sebastião, como é que foi essa gravidez dela? Ah... Ela falou o Ela foi foi assim, normal, eu não sabia nem que ela tava, ia criar três, sabe? Quando eu vi, pareceu três foi eu, Toda, toda a prenhez dela foi normal? Foi normal. Não deu sinal de que ia ter três de jeito nenhum? Não, não, não. E no eu, fim... eu nem sabia. Foi foi presenteada. Eu ouço, graças a Deus. Aqui, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, ele vai abrir pra nós a porteira ali. Olha só que gracinha. <risos> ali tem um, como vocês podem ver. Deitadinho. Ou ela, não sei se é ela. É tudo machinho. Tudo machinho, Mostrarei ó. Tudo machinho. machinho. Aqui tem dois, ó. O senhor já colocou o nome nele já, não? Ainda não. Ainda não, Ainda né? Não. Olha lá, tem... Aqui tem um machinho é. com o irmãozinho dele. Aí, ó. Que belezinha, tá vendo? Olha lá, ó. E aqui tem... E ela aceitou só aqui. O outro. Oi, olha só, Madalena. Olha só. Mas é amoroso assim, é. ó. É, é. Ele tá querendo mamar já, tá na hora, né? Ai, é Ai, é, começou a bater mim, é isso mesmo. É. Tá, tá gravando? Gente, é o seguinte, ó. Se o Sebastião falou que tá na hora deles mamarem, então esse aqui tá achando... Tá me achando com cara de vaca, nego? Tá me achando com cara de chica? É? Tá me achando com cara de chica? Ai, que belezinha. aí, aí Lá vem ele. Vem, cara, vem. Ai, que gracinha. Não dá gosto, pessoal? Não que dá gosto? Sim. O senhor foi abençoado, Subaixão, é. abençoado mesmo. É difícil que eu isso, né? Aquele eu é meu, nunca vi na minha É o vida. mais magrinho, né? É. Mas então, depois é o ele agir. falou. Ela aceitou só aquele, e eles não aceitam. Ela, ela não aceitou. Ela, ela não aceitou, ela, ela não aceitou não, normal. Madana A normal. Pis, pisou aqui, ó, mas é normal. É, quase escorreguei, gente. <risos> então ela aceitou só esse? É, só esse aí. Bom, pessoal, Por isso que ele tá gordo. Esse aqui tá mais gordinho, Sebastião acabou de falar. Que ela Eu aceitou só ele. Madeira. Agora o resto então é tudo é. na mamadeira, seu Sebastião? tudo mamadeira. Fazer ele levantar, ele levanta aí. Ele tá preguiçoso. Tá a <risos> barriguinha cheia, tá tudo. Levanta, menino. Levanta aí, pai. Que bonito, não? Que beleza. Ah, na hora de botar o nome deles, vai ter que ter um nome assim, bem adequado, né? É, foi o. Um... Três filhos de Francisco. É. Os... Rapaz, <risos> <risos> <risos> <risos> olha a <aí>, ideia do Seu João. <risos> seu João. O <risos> Zé Rosto falou isso aí. Quem falou? O Zé Rosto. O Zé Rosto falou isso? Três filhos de Francisco. É porque o, o, o pai dele é chicão, né? Ah, o pai dele é chico? Ah, então dá. É. Então se o pai dele é chico, dele é chico pode chamar o seu Ai, filho de Francisco mesmo porque ninguém pode achar ruim, é. né? É. E a mãe é chica? chica. E a mãe é chica. Então se eu for o Felizardo, rapaz, se eu for o Felizardo, hein, só, só você que a mamãe aceitou. E esses dois então, é, é... bom, agora você vai ter que tratar tudo na, na é, mamadeira. É, na mamadeira, tratando os dois na mamadeira. Não, e não bebe, bebe muito? Pra mim, ah, é dois, dois litros cedo. cedo. Vai, vai, É dois litros, é quatro litros é, é, é. é, é, é. é, é. por dia. Gente, os molequinhos aqui mamam de acordo, hein? É, mamam mesmo. E é onde ela pode não aguentar também, né? É, ela não aguenta. Dar mamar pra você, ela não ia aguentar. Dá pra pisar aí, ó. Então, pra mim é normal. É, é? Pra mim é normal. Se eu pisar aqui, não tem problema nenhum, não. Ih, gente, você tá querendo mamar, meninão? Tá? Tá querendo mamar? Você vai mamar, viu? E aí o senhor dá agora a mamadeira? Que hora? Ah, daqui a pouco é hora de mamar. Ah, entendi. Bom, gente, então nós estamos aqui. E além de tudo tem uma sinfonia ali em cima. É, tem um lá. bastante maritaca naquele pé de árvore ali que dá gols. Dá pra é, vocês é, ouvirem o, o som delas. Olha lá. Começando o pantanal aqui. É. é. <risos> Olha lá, tá vendo? Elas levantando o voo? É. E agora nós temos o privilégio de conhecer o seu, o seu Sebastião agora. É mais um do que vocês vão conhecer no nosso canal. Seu Sebastião, depois se o senhor permitir, nós vamos virar pra nós sentar. E dar uma conhecida no, no seu. No que o senhor tem. Porque ah, as pessoas gostam de saber o que as pessoas têm, né? Assim. E a gente tem o prazer de conversar. Ah, é. E aí quando eu colocar no canal, eu peço para ele se avisar pro senhor. Oh. Se o senhor puder assistir lá. Uhum. Pra assistir esses três lindos. E, e, é. ai, ai, ai, já tá querendo correr já. É. Esse, esse é carinhoso, bem. Esse é carinhoso, né, Preta? Uhum. Que gracinha. Esse fica sem vergonha, Fica. Ah, mas é só receber carinho, né? É. Não quer abaixar? o outro pé. Esse já não deixa, né, Bem? Esse já não quer deixar, ó. Bom, se o Sebastião tem um compromisso agora, vamos respeitar. Ele tem que sair agora, pessoal. Mas, de qualquer maneira, eu fico grato pelo carinho do seu Sebastião ter nos deixado fazer essa gravação aqui. Tá aqui, então. E a mãe dele tá lá pra baixo? Tá. Ela tá lá embaixo, ó. Vai descer, meu. Deixa eu dar uma olhadinha lá né, depois. Faça. Sai é. é daqui agora. Olha ah, o seu João. Tá, o seu João tá lá todo parecendo um meninão, ó. De short, todo bonitão, olha lá. Bom, então muito obrigado, do Bastião, por esse carinho, por senhor ter nos deixado vir aqui, viu? Esse foi o único então que, que, a, que a mamãe aceitou Não tem leite aqui não, moço é, Não tem leite aqui não, viu Tá, não tem leite aqui não O leite se é na mamadeira A mamãe gostou do outro, você viu que coisa Olha lá o pequenininho lá É Esse aqui, ó Vem cá, baixinho, vem Vem cá, vem Não quer vir não? Mas que é uma gracinha, é, viu Que presentão <risos> e ah, você achou a mãe deles? Não. Não? Eu, eu o é, é para tirar, é, porque... é, tocada, é, é, tá. é duro aquele dele. <risos> que é, e você tem não sei se uma pessoa consegue tirar, né? É. Deve, ter, gelado, deve é. ter É, deve ter, porque você tem mais estrada. É. É. É. É. E depois, já é, uma coisa assim. é. É. É. É. É. É. É. É. É. É. É ela viu que nem tempo para tudo, né? É, é, então ela disse que foi eu da dela, né? eu um... foi É, então É o coxo, só que tá vazio agora. Coxo onde os animais comem. ele tem uma outra casa. Tô contra o sol. Mas ali tem um milharar. Um canaviar. E aqui um bambuzar. Aqui é o currar. Não tem lente aqui não, não tem, leite aqui não, não tem leite aqui não, viu? É. A lá, a não é tem leite aqui é é não, viu? aqui não, viu? É a não mamãe não é porque A mamãe não Olha lá, que O meu nasceu arrepiadinho, meu Não tem aqui não? É uma fêmea. É uma Para de filmar eu, Margarete. Virou ator agora? Eu a chave é? deles. <risos> Não. Não? Eu busco o leite de e está esperando já. Hum. Ah, já olha né? ah. Esse daqui, ele é grandão ele, né? É, ah, só é tudo perigo, tem um, tem um é? ali, eu queria e tal. Aquela, aquela hum. lenda nasceu de Ah é? Aí liguei para dois primários e nenhum podia ver. Olha, olha o ensinou. O Pô, os pezinhos dele, ajeita ah, a, a cabeça e depois... É assim que eu fiz a minha é. lá. Eu passei o olho no braço assim, daí eu, eu, eu, eu é. a tem a, a, a cabecinha dele assim. E depois ele pode puxar assim. Puxar assim, Ele fala meio. Se ele botar assim. é. ele a espinha. Tem reta, são carinhosos. Então, pega o mãozinha assim e depois vai Bom gente, aqui agora nós vamos, depois de ter filmado esses três bezerrinhos, nós vamos então tentar encontrar a mãe deles. Ele falou para mim ali agora que ela saiu e acabou deixando pro pasto. A Madalena está mostrando aqui, ó. A rosca. A rosca, famosa rosca verde cocô de vaca, isso aqui olha dá um estrume, opa, ciúme não, isso aqui dá um esterco muito bom, estrume já é, falei errado, Vamos descer aqui, e olha pessoal, a festa ali naquele pé de árvore, olha ali, faz lembrar lá em Minas? Faz, lembrar sim, bom, ele, mora, ele mora num lugar muito agradável, seu Sebastião mora num lugar abençoado que tá faltando aqui, que eu tô olhando aqui, não tem rio, né, Bem? Então, mas por certo, corria água aí, né? Acho que um fiozinho d'água, mas tá muito seco, né? Tá muito seco, na verdade. Hum. Olha o bambuzal lá embaixo, ó. Que lugar ter... gostoso. Deve dar, dar lagarto aí para baixo. Uma faixata, né? Vamos tentar encontrar lá, então? As donas hum. Maritaca. Maritaca tá... Naquele, que pé de árvore aquele lá será, hein? Parece que é um pé de fixo. Tá pensando que é dois pés de fixo, né? Vamos ver se a gente encontra ela. Onde tem maritaca. Ai, ai, tem barulho mesmo, hein? Vamos ver se a gente encontra ela. Vou encontrar. Outra hora que eu voltar aqui. Oi? É, acho que ali é um poço, Madalena. Um cupinzeiro. Dadinho, quando você vê buraco assim em cupinho, ó. Não vou dizer esse aqui, né? Mas já cheguei a tirar a cobra de dentro do, do cupinzeiro já quebrar o cupizeiro todinho na, na marreta, que já não tinha cupim mais, para matar a cascavel que estava lá dentro. Só que o buraco não era embaixo que nem esse aí não, o buraco era em cima. Poxa, onde será que tá essa vaca? Ah, a bela deve estar tá lá para baixo, Preta. Será? Eu escutei um... Parece que eu escutei uma, alguma berrana aqui dentro. Será que ela não tá aqui dentro da mata? Será que ela não tá aqui dentro da mata? Ó. Aí, ó. Adianto, eu tô te falar que é ela mesmo. Olha lá, ó. Olha lá, Cícero. E agora? É, o marrom. é marrom? É marrom? Melhor. É só que é marrom. Deve ser. Ah. Olha lá que beleza. Eu acho que é ela que está aí no meio do mato. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha lá. Eu não sei se dá para atravessar, Dadinho. Mas eu acho que se ela entrou por aí, é porque lá embaixo tem não tem muita água. É para embaixo, embaixo. Rapaz do céu, olha. E eu pisando nesses espinhos aqui. não consigo direito, mas é Ah, eu acho que é ela mesmo. Deve estar aí dentro, ó. Deixa eu ver. Agora vai ser a hora que eu vou. Olha, Dadinho, vai lembrar a nossa chácara lá em Minas Esse lugar aqui, ó. Olha rapaz, mas é a cara do nosso lugarzinho lá. Né? Ah, deve estar tá mesmo. Ah, tem água aqui mesmo, Dadinho. Tem um riozinho aqui embaixo. E pernilongo. Olha ela ali, ela tá vendo nós, ó. Ela tá, tá vendo nós ali. Pra cá você não vê, nega. Tem um buraco aí, ó. Gente, ela tá pro lado de lá, ó. Olha ela lá, ó. Tá vendo ela lá? Dá para vocês verem? Ó, eu vou segurar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. olha ela lá. Tá vendo, ó. Só que ela passou por um lugar lá, gente, que não dá para ela descer ali. Olha lá, tá vendo? Ó, olha lá, ó. Lá vai ela. Ó, olha a profundidade que é isso, pessoal. Olha a profundidade que é isso. É que não dá para ter uma noção exata, né? Mas é bem profundo aqui, ó. Ah, deve dar uns. 4 Ah, mais, bem. Então onde eu tô aqui lá embaixo dá mais. Olha ah, ela vem vindo lá. Ela vem vindo lá. Ela tá tentando... Ela mesma, olha lá. Ai, que belezinha. Por aí você não passa, nega. Por aí você não passa. Mas ela desce. ela Aquela é a mamãe, pessoal. Ele falou que a única que ele tem é dessa cor vermelhada. É, gente, que coisa boa. Corre uma água aqui embaixo, ó. É que não dá para descer lá uma por causa do horário, tá muito tarde. E outra que eu também não trouxe uma, um sapato especial para descer lá. Mas aí ele corre uma água. E olha para você ter uma noção, é bem fundo, ó. Eu acho que daqui lá, daqui lá ali embaixo vai dar uns.. Calcula uns 8 metros. Eu sou meio ruim de.. Mas Madalena sabe mais ou menos. Tem mais noção do que eu. Tá. Olha lá bem, ó. É, até aqui é Olha certo, lá embaixo, tá ó. Quatro, mas é bem fundo sim. É. E ela foi pro lado de lá e não tá conseguindo voltar. Não, não é que ela não tá conseguindo voltar. Ela vai ela voltar. Ela vai sair por lá, né, Cícero? Ela vem por lá, ela vai sair por lá. Vem pra cá, vem. Não, não vai vir, do jeito que ela vai vir. Por isso que ele falou que ela é a única vermelha que ele tem. Porque, olha, olha os Nelore ali, que beleza, ó. Para quem não está acostumado com Nelore, o Nelore é interessante. Ele vem para cima da gente. E quando a gente ameaça e para cima deles, sai, mas sai uma disparada. Olha lá, que bonito que eles são. E é bem cuidado o é gadinho que é dele, desparado. hein. Se são eles, se são nós. Olha lá. Não, eu não vou correr não. porque eu vou correr? Olha que graça de gado. Seu Sebastião está de parabéns pelo trato, viu? Eles estão indo para lá, pessoal. Não vou atrapalhar, que dá a entender que eles estão indo lá para comer, ó. Já tem uns indo ali. Vem, vem, vem, vem, vem. Lá na frente tem mais. Bem, bem, bem, bem. Olha lá que belezinha. Olha lá o touro, tem touro ali? Tem touro. Né? Torinho, torão é muito bonito, hein? Que beleza, né? Ei, ei, ei. Aí, batalha! Ai, bora. Muito bom. Ai, bora. Lá vai a lá atrás do do gado. E foi daí? Vem tá vindo. Ela tá vem vindo? Cadê? Ah, ela deu a volta. Olha lá, gente. Ninguém fala que aquela lá é a mãe do.. Vem cá, nega, vem. Aí eu falo aí, ó. Olha lá. É nova, bonita, né? Vem cá, vem. Vem! Vem cá! Vem! Tá um pouco longe. Logicamente está um pouco arredia, ela não nos conhece, né? Que coisa mais graciosa quando a gente vê um animal bem tratado. Olha que touro bonito. Bem cuidado. E come, mas come com gosto mesmo, viu? Deixa eu ver, ó. A mãezinha, ela vem vindo ali, ó. Ela ali, que gracinha, é, pessoal que gosta da vida rural. Vocês sabem muito bem o que eu estou passando aqui agora, né? Como é gostoso ter esse contato com a natureza. Faz um bem para a alma que vocês não imaginam. Não, imagina, sim. É, os da roça imaginam. Muitos não gostam, mas a gente gosta. Oi, nega. Vem cá, vem. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem cá, vem. Vai lá dar mamar pro seu nenenzinho, vai. Vai, dar mamar pro seu nenê. É bonita, né, bem? Olha que linda que ela é. Vai, bá. Vai. Vai lá, dá, dá mamar. vai lá, vai. Vai. Bastante mosca, essas moças incomodam. Vai, Vá. Vai eu Vai, vai! Vaca. Vai lá dar vai, né? vai lá, vai! vai. Bastante mosca, essas moscas incomodam ela. está incomodando o tá? Madalena e os galhos dela fazer macramê. Vai, vai. E meu cunhado está ajudando também a levar. Ele foi buscar leite, gente, para os, do os outros dois. Por isso que ele não está conosco aqui. Mas já valeu a pena ele ter concedido essa graça da, da gente vir aqui no sítio dele. Mostra aquele cupinho ali. E e e gravar essas bênçãos que ele tem aqui mas ele pediu para mostrar eu mostro outra vez já tinha outra mostrado vez? já ah. tinha mostrado mas eu mostro de novo Isso não enjoa não vamos lá bora lá os, os bois Nelores são bonitos demais né são assim, são grandes, bonitos, mas não ataca. Ah, aquela tem um chifre caído, bem. O chifre dele é caído. O chifre daquela vaca, ela é uma para cima e outra para baixo, olha lá. Eles não, não nos conhecem, então fica desse jeito aí, ó. Tá vendo? Tudo olhando, ó. Só que vai se aproximando deles eles correm. Olha é que bonito, ó. São lindos mesmo. Olha um pequenininho lá. Pe pequenininho tentando passar por dentro da... Chegou lá. Olá. Olá. Hum? Dá a volta pra cá. Dá a volta pra cá. Olha que tamanho, que coisa mais linda. Olha. Mas é muito bonito, né? É uma vaca. Aquela lá, né? Aquela mexe. do chifre. Torto, né? Essa aqui já... Eu tô com medo da Oi? o pra baixo balança. Ah, balança? Ah, é mole. É, mas acho que é na carne que... que mexe, sim. Olha eu... eu... aqui, agora tá ela ali e as criazinhas dela aqui, gente, ó. Ah, que belezinha. Vai lá com a mão. Vai lá com seus meninos, vai. Tá, tá Tá. Ah, pode lá na... Lá perto. Vai lá, Ô oh. oh, Vremeia. Acho que ele vai depois, né? Porque ela não tem. Vai, tá ela não vai. Soltando leite ainda pra consumir. Acho que não, né? Vai lá, Chica. Chica, vai lá, lá perto dos seus meninos lá, vai. Não quer, não? Bom pessoal, então foi isso. Aqui no Cid do Seu Sebastião tivemos esse privilégio. Fica aqui então com muito carinho esse registro para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, ok?